Terceira, quarta, depois eu começo: 1, 2, 3, 4, tá? E assim por diante. Vou estar utilizando a agulha de 1,75 para quem gosta de saber, tá? E essa linha aqui que é um rosa com fio prateado, ok? Bom, aqui eu vou fazer um múltiplo de 17 mais 3. Então, vou fazer 17, mais 17, mais 17, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais três correntinhas extras. Então, aqui, para começar, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Conto, um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, mais um ponto alto. Aqui eu já tenho três aqui no seguinte, o meu quarto ponto, ok, duas correntinhas, vou pular um aqui no seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas aqui. Eu vou pular um, dois, três, aqui na quarta, um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinhas vou pular um dois três aqui no quarto um ponto baixo duas correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois três quatro e cinco. Agora é só repetir: duas correntinhas por um aqui no seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas por um, dois, três aqui no quarto, um ponto alto e aqui no seguinte, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas por um, dois, três aqui no quarto. Um ponto baixo, uma, duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto aqui no seguinte, dois aqui no seguinte, três, e aqui no último, meu quarto ponto alto, então, como eu falei: essa daqui é a terceira carreira: tá, eu vou fazer a quarta carreira aqui, uma, duas, três correntinhas, vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Ok? Faço duas correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Tá? Então, aqui nesse espaço, um ponto alto. Dois. Três, quatro, cinco pontos altos, duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, eu vou repetir mais cinco pontos altos: dois, três, quatro e cinco. Aqui no espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três pontos altos. Tá. Agora é só repetir novamente aqui duas correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Aqui no espaço, cinco pontos altos. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer aqui também tá da mesma forma que eu começo eu termino bom como eu já fiz as duas carreiras de borda que é a carreira número 3 e a número 4 agora eu vou fazer a carreira número 1 tá então aqui eu faço as três correntinhas viro aqui no ponto seguinte um ponto alto tá uma duas três correntinhas então aqui ó eu vou pular dois pontos aqui no terceiro fazer um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos aqui nesse espaço um ponto alto dois, três pontos altos aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois Aqui no seguinte, três pontos altos: uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou pular um ponto alto, vou vir aqui no seguinte e vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar: tá, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir: pulo 12, um, aqui no terceiro. Vou fazer três pontos altos, um ponto alto, para cada ponto alto no espaço. Eu faço três pontos altos tá aqui faço mais três pontos altos no leque. Aqui tá faço as três correntinhas, pulo um ponto alto aqui e termino fazendo dois pontos altos da mesma forma que eu começo, eu termino. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, tá? Então, aqui uma correntinha, viro. Aqui nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo, tá? Então aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui na primeira correntinha, vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo espaço, mais um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó. OK? Então aqui, duas correntinhas. Vou pular um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, aqui dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos, tá? Então aqui no final eu tenho que sobrar um também. OK? Faço as duas correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, um picô, aqui fechado com ponto baixíssimo, aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo. Duas correntinhas. Passo para o próximo espaço e vou repetir: um ponto baixo, um picô, e um ponto baixo, duas correntinhas pulo um aqui no seguinte. Eu faço mais sete pontos altos. Um ponto alto para cada ponto então, aqui. É a terceira carreira: uma, duas, três correntinhas. Viro aqui no ponto seguinte: um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo, tá? Uma, duas, três correntinhas, aqui Nesse espaço, dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. Pulo um, como seguinte, e faço novamente meus cinco pontos altos. Então, agora eu vou fazer a quarta carreira: uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Tá então, aqui nesse espaço, eu vou fazer meu leque de um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, ok? Então, aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas: pulo um: pão seguinte, um ponto alto dois, três pontos altos. Aqui duas correntinhas. Aqui nesse espaço um ponto baixo. Aqui nesse espaço faço novamente meu leque, tá? E cinco pontos altos. Então da mesma forma que eu fiz aqui, ó, tá? Eu vou fazer aqui também nessa mesma carreira, ok? Então, aqui no final eu fiz uma correntinha e um ponto alto no último ponto, tá pulando um ponto alto aqui embaixo, ok. Então agora eu vou fazer a primeira carreira novamente, tá bom? Então, aqui uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui nesse espaço, vou fazer mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar, tá? E aqui no seguinte, um ponto alto, no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos, ok? Vai ficar assim ó: com seis pontos, tá bom? Uma, duas, três correntinhas. Aqui ó, eu pulo um ponto alto, bem aqui no seguinte, faço mais dois pontos altos nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Então aqui eu pulo um, dois, aqui no terceiro, eu faço aqui meus três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto aqui no espaço três pontos altos e eu vou repetir novamente mais três pontos altos aqui em cima do leque um ponto alto para cada ponto tá são três aqui ok uma duas três correntinhas Pulo um aqui no seguinte faço meus dois pontos altos quer dizer o que eu fiz aqui nessa primeira carreira, aqui ó, tá? Estou fazendo aqui também. Então, é, na próxima, eu venho mostrar pra vocês somente o começo, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer o começo, tá? Faço as três correntinhas, viro aqui no seguinte um ponto alto, aqui no seguinte dois, aqui no seguinte três. E aqui no seguinte quatro, ficando assim, com cinco pontos contando com as três correntinhas. Tá? Aqui eu faço duas correntinhas, aqui nesse espaço um ponto baixo, um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo. Novamente nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, passo para o próximo espaço e vou repetir. OK? Então a mesma coisa que eu fiz aqui nessa carreira vou fazer aqui também então essa carreira que eu vou fazer agora é a terceira carreira é exatamente igual a essa tá então aqui faço as três correntinhas viro aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto e aqui mais um ponto alto são quatro pontos aqui para começar, tá? Faço as duas correntinhas aqui nesse espaço. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas aqui. Eu faço meus dois pontos altos, tá? Uma, duas, três correntinhas aqui no espaço. Um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Pulo aqui no seguinte, eu faço novamente então é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Essa amostra aqui eu fiz com a mesma agulha. Tá, então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos! Tchau!